Para mostrar a você um pouco desse universo e como o marketing se insere, é que construímos o MOOC. Marketing, um novo horizonte que se apresenta. Cada vez mais torna-se importante enxergar o passado e os processos de evolução do marketing. Em nosso módulo 1, faremos uma breve retrospectiva dessa evolução, levando-os a refletir sobre o que está por vir. Estimulando-os a pensar no propósito maior do marketing, que é a satisfação da sociedade como um todo. Nesta onda de mudanças, o principal ator é o ser humano, são as pessoas que fazem as diferenças. Neste módulo, nós vamos apresentar as alterações do mercado do consumidor, as alterações no comportamento do consumidor. Vamos tentar identificar apresentando as evoluções, as decisões, as observações sobre o tipo de consumidores. No mundo dos negócios que tem se tornado cada vez mais competitivo, novas alternativas de estratégias têm ocupado uma agenda na prática organizacional. Temas como alianças estratégicas, estratégias colaborativas e parcerias estratégicas têm servido de ponto de alavancagem no cenário organizacional. Nesse módulo, Marketing de Relacionamento, pretende-se inserir você no ambiente onde um relacionamento ganha-ganha é fundamental oportunizando uma visão integrada do marketing externo com o marketing interno. Dessa forma, agindo, poderá contribuir com uma sociedade sustentável, competitiva e feliz. Apresentamos a você, no módulo de marketing contemporâneo, alguns dos conceitos surgidos nesses últimos tempos. Muitos conceitos e práticas surgem no dia a dia. Alguns desses conceitos têm a rapidez meteórica entre o surgimento e seu desaparecimento. Outros se convertem em práticas gerenciais eficazes e são muito utilizadas. Nós iremos abordar, dentro desse curso MOOC, a disciplina Marketing no Varejo. Marketing no Varejo é uma importante abordagem do tema, pois, atualmente, estabelecer um diferencial competitivo passa a ser o grande fator crítico de sucesso das organizações. Produtos e serviços são cada vez mais commodities. A forma como nós vamos vender e isso ao nosso consumidor final será determinante para estabelecermos uma vantagem competitiva sustentável. Portanto, aguardamos você para que possamos tranquilamente ampliar os nossos fundamentos. Ok? Aguardo você!